Olá meus amigos, aqui quem fala é o Absalom Cigano, como vocês já me conhecem. Eu quero compartilhar, por acaso, uma pequena coisa que eu aprendi também. Por acaso, eu não sou ranhoso, não sou cínico. Aquilo que eu aprendo, ensino aos meus amigos. Para quem tenha o Cubase 5 e quem grave, isto sei que a várias pessoas vai servir muito. Isto é um VST, que é um Vocal, chamo qual é o nome, Vocal Reader Live Stereo. Vocal Reader Live Stereo. É um programa leve, que é mesmo espetacular. Por acaso, eu uso isso muito nas minhas canções. Porque na verdade, a cada pessoa que faz uma gravação, na maioria dos chiganos, tem sempre aqueles arranques, e, por exemplo, músicas baixas e... partes com músicas altas. O que eu quero tentar vos ensinar é... Tipo, normalmente uma pessoa sem este programa, vamos supor, gravamos tudo normalmente e há partes que ficam baixas e outras ficaram altas. E normalmente uma pessoa tem que chegar lá e afinar para ficar tudo certinho, porque é para não ficar tudo mal. O que é que nós fazemos? Cortamos as partes e afinamos certinho E agora por acaso um Steamber lançou este pequeno VST, veio junto com alguns quaves. Gosto muito desse, desse VST. Por acaso uso muito. Por exemplo, isto é. Um VST tu falas, certo? Ou se estão a ver, tu falas e aquilo aumenta, como por exemplo. e sendo palavras altas palavras altas como por exemplo Sim, deixa eu ligar para ali por exemplo assim pronto, aquilo hum, à medida que vais falando alto aqui vai, vai descendo certo? e à medida que vais falando vai descendo, que aqui vai subindo é um programa espetacular por acaso uso muito e a mim facilita-me muito por acaso eu antes era uma pessoa que tinha que fazer cortes e aumentar certas músicas para não ficar mal. E desde que eu conheci este programa, facilitou muito a vida. Mesmo com a parte que eu canto alto e outras baixas, o próprio programa aumenta. Mas para isso, uma pessoa tem que fazer a configuração. É assim, normalmente eu chego cá neste programa. Vamos lá, onde é que está o raio da Sete do certo o Rato? Eu coloco ele neste, que é logo o primeiro que está aqui. Este. E depois a configuração, certo? Eu deixei assim como está.